Olá, meus lindos! Bem-vindos ao Isso é Comida! Eu sou a Thay e hoje nós vamos fazer essa linda, maravilhosa, super fácil, torta de sorvete! Então, antes de começar a receita, vamos bater um papo aqui rapidinho. Você já se inscreveu no canal? Por que, que não se inscreveu ainda? Se inscreve. A gente tá aqui toda semana, religiosamente, sempre aos domingos, tá? Pra quem é meu esquecido, é sempre aos domingos. Tem vídeo novo. Então, já você não perder nenhum vídeo mais. Se já perdeu, pode voltar para assistir os vídeos antigos, todos são muito, muito bons. Se inscreve no canal, já deixa seu like, porque essa semana a gente está trazendo para vocês a sobremesa mais rápida e mais gostosa da história. Essa é aquela sobremesa que você vai fazer na sua ceia. Por quê? Tem como fazer? Você vai olhar pra ver a quantidade de ingredientes, ver como é fácil. Na verdade, é só montar, não é receita em si. Que você já vai querer ela pra sua vida. Então já deixa também seu like nesse vídeo e não se esquece de quando se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora vamos pra receita: sorvete, um panetone ou chocotone, gotas de chocolate. Os da série Receitas Fáceis, essa vai ser a mais fácil do ano. É bem uma receita. Essa na verdade é um a receita que uma tia minha me ensinou, ela mora no Rio, tem muito tempo que eu não vejo ela, então beijinho, saudades. E ela basicamente a gente vai fazer o que? A gente tem uma forma aqui, eu tô usando uma forma de fundo removível, a minha forma tem 20 centímetros. a gente tem um chocotone, pode ser panetone também, a gente vai cortar esse chocotone, fazer uma caminha de chocotone na forma, depois a gente vai jogar sorvete no meio e levar pro freezer. Só isso. Então, Faquinha de serra, chocotone, vamos cortar fatias não muito finas, mas também não muito grossas, assim, um dedinho e meio. Eu vou deixar esse pedacinho aqui, porque como a minha forma não é muito grande, eu acho que não vou usar nem metade de tudo que eu cortei. Agora a gente vem com chocotone e vai apertando ele no fundo da forma... E fechando, cortando pedaços e só fazendo tipo uma caminha, dá pra entender? A câmera vai vir aqui pertinho, aí vocês vão enxergar enquanto eu faço, porque eu acho que eu não tô sabendo explicar direito. Mas a gente vai fazer basicamente uma cama na lateral e no fundo da forma. dessa receita super difícil, eu tenho aqui um belo sorvete que eu vou misturar com gotas de chocolate. Aqui o sorvete eu já deixei ele derretendo um pouco pra poder facilitar. Talvez o meu tenha derretido até um pouco demais. Um pouquinho talvez. Gente, aqui eu estou usando sorvete comprado ponto, mas fica muito mais gostoso se vocês fizerem o que? A receita, lembra da receita do sorvete que eu ensinei aqui? Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem. Vamos lá! Quem não assistiu a ainda, vai lá, assista o sorvete mais fácil da vida. Ficaria bem mais gostoso. É porque eu não tô com os ingredientes para fazer ele aqui. Ficaria muito, também tão gostoso. Bem mais gostoso não. Fica tão gostoso quanto. Mas, né, é aquele negócio. Vocês só fazem a receita e jogam o um sorvete aqui dentro da assadeira. Aqui eu tô só misturando meu, minhas gotas de chocolate. Fazer que eu tô tendo algum trabalho nessa receita. Porque ela é assim, muito difícil. eu acho que tem sorvete de massa aqui, vamos ver, talvez sim, talvez não. cobrir com plástico filme e lavar pro freezer e deixar lá por mais ou menos umas 3 horas até ele gelar de novo completamente. Para finalizar nossa receita, a gente vai fazer uma ganache. Que é uma caldinha para ir por cima fazer aquela decoração bonita e ficar mais gostoso. Aqui eu tô usando uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de chocolate. Eu tô usando chocolate 70%. Por que aqui eu estou usando... Por que aqui eu estou... Porque aqui eu estou usando chocolate 70%, porque nosso sorvete já é bem doce, o panetone também já é bem doce, eu acho que dá um contraste de sabor labial para quebrar com tanto doce. Aqui nós temos uma panela que já está ligada, com um pouquinho de água aquecendo. Eu vou botar minha vasilhinha aqui em cima, eu lembro que a bunda da vasilha não pode topar na água para fazer o banho-maria e o chocolate. E a gente vai derreter isso. Ah, mas se eu quiser derreter o chocolate no micro-ondas, tá? pode derreter. Não tem problema nenhum, você derrete no microondas normal de 30 em 30 segundos e depois adiciona o creme de leite. Ah, mas se eu quiser ferver o creme de leite e jogar por cima do chocolate, porque eu já vi o povo fazendo ganache dessa forma. Pode também, só que aqui no caso eu estou usando um creme de leite de caixinha. Se você for fazer isso de ferver o creme de leite para depois jogar em cima do chocolate, é melhor usar um creme de leite fresco, porque esse pode talhar. Mas enfim, façam assim ou façam no microondas que eu acho mais prático. Só esquentar aqui, derreter tudo e a calda está pronta. Agora que já deu tempo do nosso sorvete gelar, já deu tempo de gelar e derreter, porque ele tá aqui faz um tempinho. Mas a gente vai montar. Aqui é só tirar da forma. Tira a parte de baixo. Aqui. E eu vou tentar tirar o fundo da assadeira, mas é completamente. É. Completamente opcional. Aqui temos nossa bela torta, que é aqui, aquela que deu muito trabalho para fazer. Aqui eu tenho nossa calda de chocolate, que ela esfriou um pouquinho, mas ainda está aqui bem cremosinha e gostosa. Eu vou só decorar a torta com essa calda de chocolate por cima. Lembrando que esse passo é opcional, aqui ela já estaria pronta para servir. E aqui temos nossa torta pronta. Eu coloquei os moranguinhos por cima só para dar um charme, um vermelhinho, já que é Natal, né? A minha torta, vocês conseguem ver que o sorvete derreteu um pouquinho, mas em casa de preferência, quando vocês forem colocar a calda, espera ela estar tá, tipo, bem, bem, bem gelada. Agora a gente vai fazer o quê? Servir um pedaço e ver se esse negócio tá bom mesmo. Então, partir comer, a melhor hora deste canal. Vamos ver se esse negócio ficou bom mesmo. Né? Hum. Hum, hum, hum, hum. Hum. Hum. Tem um sorvetinho geladinho, cremosinho, tá o um calor da zorra. Aí no meio do sorvete você tem aquele crocante dos gotinhas de chocolate, com aquele gostinho de chocolate que mistura o chocolate ao leite, e do chocolate amargo que a gente botou na cobertura de cima. E aquele gostinho de panetone no fundo. Gente, deu pra entender a descrição? Isso daqui é tipo... Uma das melhores sobremesas da vida, das mais fáceis. Então, por favor, não tem. Ela não pode faltar na sua ceia de Natal. Eu acho que é um must have. Então, esta foi a nossa receita de hoje. Se você gostou, já deixa seu like nesse vídeo. Não se esquece de querer se inscrever no canal. Além de se inscrever no canal, compartilha essa receita com todos os seus amigos. Porque vocês já sabem, né? A gente tá fazendo especial de Natal com várias receitas gostosas. E todos vocês merecem ter essa maravilha na sua ceia.